É, eu gostaria de agradecer nesse momento é, a equipe espiritual que já está nos assistindo É, é uma, uma guarda muito bonita que se faz né, dos nossos mentores Hoje, é, eu, eu não sei porquê e eu nem vou perguntar, porque isso é muito detalhe humano se eu perguntar é, hoje a gente está com mais mentores, cada um, né? Algumas de vocês e alguns de vocês estão com dois ou três mentores espirituais de diferentes uh, dimensões. É, e depois a gente entende o porquê, se é que precisa entender <risos> o porquê disso. Mas está muito bonita a visualização. Eu estou enxergando como se a gente estivesse é, numa única sala. Ah, todo mundo concentrado aqui, é muito bonito. E em cima disso, a hoste, a sensa, né? criando um círculo é, lindo, dourado, com a chama rubi também. Ah, e no centro, ah, a mãe Maria, o Sananda. Eu estou emocionada porque eles também estão... E aí agora eu vou ter que perguntar o que que foi, né? Por quê? E aí eles estão falando... É... Porque vocês são lindos. Porque vocês estão voltando a se lembrar. Porque vocês estão deixando os papéis de lá para ser quem vocês são. Então é sempre uma verdadeira emoção. É sempre uma verdadeira emoção, sempre é muito forte para todos nós. Que vocês se reúnam para vocês mesmos, e não só por nós, mas por um mundo novo. Por vocês se reencontrarem, por vocês se amarem, por vocês se reunirem com a finalidade de se dizer Agora eu estou começando a acreditar em mim. E é esta mensagem que nós estamos passando, esse é o resumo do nosso trabalho, eles estão falando, para que vocês simplesmente se lembrassem de quem vocês são. E veja, alguns vão ser mais humildes, outros vão precisar ser mais guerreiros, outros vão ser os mais sábios. Outros vão ser os mais truculentos, mas não desprezem nenhuma essência, porque todo trabalhador é um trabalhador. Nós precisamos de todos para reconstruir este belíssimo órgão. Então, sim, estamos aqui unidos e vamos inspirar não apenas o canal, mas cada um de vocês que vão sentir de dizer e expressar alguma coisa para comprovar o quanto todos vocês já se encontram conosco. Que Deus abençoe, porque neste momento vocês se lembram que são abençoados. Muito obrigada. Nós estamos aqui. Ai. Então, depois dessa, eu nem preciso fazer... Ah, pai, nossa, estamos aqui. Já está rolando, né, gente? gente, é, eu preciso ser honesta com vocês. É. Quando eu escolhi despertar, é, né, eu conto para vocês que minha vida virou de cabeça para baixo, mas é, quanto mais eu trabalho essas crenças que a gente fala tanto nos vídeos, mais eu encontro a mim mesma né, em lugares que ninguém imagina. Assim, que vocês me olham assim e falam, não é possível que ela tenha um treco desse que ela vai falar agora. Mas eu começo a, a encontrar quem eu realmente sou, não na fofurez de Jesus Cristo, porque ele, ele é ele, né, gente? O que é aquilo? O que é aquilo? Me expliquem. Mas, no, no meu ponto, quando eu, que eu ando encontrando a minha alma, é, a minha alma, por mais é, que eu tenha esse aspecto. né uma moinha fofa, porque eu sou. <risos> mas é, eu tenho um gladiador aqui dentro. Que veio desbravar, né? Eu já tinha falado um pouquinho na outra live, mas eu tenho mesmo. Eu até fiz uma leitura de aula com a Karen Caneda. E ela... <risos> oh, você não é essa, essa fofinha aí, não. Você <risos> é. Eu falei, não é que eu sinto, eu sinto essa coisa, né? não é que eu... Mas é cada um com uma história. E, e quando você vai ruindo os personagens herdados né, por pai, por mãe, sociedade, né, que a gente tenta fica com medo de agradar ou não, é, quando você se encontra, aí começa a sua liberdade, né? Claro que demanda tempo, a gente não precisa correr, porque é divertido também, e ruindo e se descobrindo, né? Mas é, é, uma, é uma liberdade de não colocar a sua vida na mão de ninguém mais. E é esse trabalho, é, é, é esse é o resumo desse trabalho que nós estamos aqui fazendo, para vocês entenderem que a dor ela é responsiva por conta de uma crença endurecida. Dentro de você que tudo que incomoda, a gente vai ajustando, ajustando, ajustando para chegar nesse lugar. Funciona, é real, não para, mas eu sei que todo mundo vai conseguir. É só a gente se observar, tá? Não tem segredo nenhum. Alguém gostaria de falar alguma coisa, compartilhar alguma experiência, aproveitar? A gente está super ancorado aqui, então vai ser literalmente conversando com Deus, <risos> igual no livro. Pode perguntar, pode falar. Eu queria é, trazer, porque eu fiquei muito tocada ontem, né? Hoje eu abri lá o vídeo que a gente fez ontem, né? O encontro. E os comentários das pessoas que ficaram é, reticentes em entrar para fazer pergunta, né? Que a gente sofre aquele impacto: Meu Deus, eu vou falar com Samanda, será que eu posso? né? E trazendo um pouco do que o Almir falou também. O que a, é, a gente está... É muito lindo, acho que isso realmente deve ser muito emocionante. É, porque a gente está descobrindo que pode. A gente está descobrindo que é totalmente possível. É. Né? Como o Almir falou, é, ontem, a, a beleza, a, a leveza, a delicadeza, a humildade que Sananda falou e todos eles falam com a gente... É. É, é só para mostrar mesmo que as coisas que a gente aprendeu que tinha que colocar no pedestal, que nós éramos muito pequenos, que nós nunca estaremos prontos, e, né? É, eles falam: olha, desaprenda tudo que vocês aprenderam, e isso é uma das coisas que a gente está tendo oportunidade de descobrir, de reaprender, né? E é tão lindo que eu acho que eu falei, eu falei com você ontem, né? É como se a gente... Foi tão lindo esse essa live, esse encontro como um presente, porque como a gente está falando com o amor, com, consigo mesmo, quando a gente está se sentindo muito querido uhum. e a gente está ali feliz com a gente mesmo, é falar com, com esse ser, né? Então, foi tão bonito. E, ao mesmo tempo, eu senti tanto carinho pelas pessoas que colocaram que não conseguiram ainda é, fazer uma pergunta. Porque, na hora, nossa, será que eu consigo? É. Mas a gente consegue, a gente é que a gente é, eles estão ali, estão aqui, estão com a gente, estão aqui do nosso lado. A gente sente, se a gente se permitir. Então, é a gente lembrar de cada, cada dia um pouquinho disso, e trazendo-se para a nossa para o nosso dia, para a nossa verdade, para o nosso coração, para a gente se integrando a esse, a esse ser que nós somos. Né? E lá no livro mesmo que a gente está estudando agora, Deus fala, vocês são, vocês podem ser, fazer e ter tudo o que vocês quiserem. Vocês acham que eu daria menos que isso para vocês? Se eu daria menos, menos que isso para vocês, vocês confiariam em mim? Não precisa acreditar. Não acredita em mim, poxa vida, né? É. Então, esse é o chamado, o recado, assim, com muito amor, que eles, que eles deixam com muito carinho, né? Então, é isso. Sam, você tá sentindo a energia aí no seu corpo agora? Eu tô totalmente anestesiada, vibrando aqui. É, só fecha os olhos e deixa vir na sua mente, que eu tô vendo que a sua mentoria quer falar. Só deixa, só se entrega, que é, é para ver que somos nós. Todo mundo pode fazer isso. Todo mundo. Só deixa vir a emoção. Pode ser em visualização. Pode ser tão mais simples. permitido o caminho da leveza, por mais que não tenha sido, agora se entende que está disponível, leve realmente, como o fluxo d'água correndo nas pedras, Simplesmente como o fluxo do rio. Se ninguém colocar barreiras, ele simplesmente vai fluir. Como a rede de raízes das árvores, das plantas, Flui, sem que ninguém precise ver E está ali, nutrindo a todos e servindo a quem passa, com o alimento, com a sombra, com o ar. Por que não acreditar que pode ser tão simples e tão leve? Essa é a vida. É a vida que foi dada a vocês. A maior beleza. Simples e ao mesmo tempo complexa. Tudo para vocês dançarem, brincarem, experimentarem e ser feliz. O que for diferente disso está deixando Passar ao lado. Está deixando como algo que não te serve mais. Como as folhas secas das árvores que vão cair, porque elas precisam mudar para vir o novo. Deixe vir. Deixe vir o novo. Sim, as flores precisam ser trocadas. Para trazer novo pólen, novo néctar, novas frutas. Deixe ir. Deixe fluir e receba o um novo em cada um de vocês. Com todo amor. Sananda <risos> você ficou com vergonha de falar que era ele né? <risos> gente que lindo você vê qualquer um e aí as pessoas escrevem lá que ficou com vergonha né, de, de perguntar e ele falando que vai quase que toda noite abraçar a gente assim né? como assim eu vou ter vergonha dele <risos> ele tá me ajudando ele está nos ajudando a lembrar de quem somos, né? Eles estão pedindo para falar de uma coisa muito delicada hoje no planeta. É a abundância, mas não o dinheiro. Eles falam que é uma abundância magnética que existe dentro de nós. É que, na verdade, a gente não precisa ter o dinheiro. Mas a gente, é, abraçando essa herança divina todo o resto se cerca da maneira como o nosso espírito precisa viver aqui, que nada falta, assim como a natureza, mas a gente precisa lembrar desse fluxo. Eles falam que nós estamos travando esse fluxo, a grande maioria está travando esse fluxo magnético com o que a gente chama de padrão. Né? Eu tenho esse fluxo magnético, mas eu vou lá e digo, mas é difícil, aí não dá. Aí eu preciso. Então, eles estão falando que essas construções de crença estão massacrando essa verdade, essa verdadeira abundância né? da, da mais pura natureza que vive numa troca constante, não só fora, mas dentro. Então, eles querem... É, eu, eu não faço a mínima ideia do que vai ser, mas eu vou deixar vir é, o exercício que for para a gente pensar sobre isso, e cuidando dessas crenças, sabe, que limitam, que colocam a gente em situação ah, difícil até. Se eu, se eu vim para ter uma vida mais tranquila, por que que eu fico numa situação difícil? Né? Ou até pessoas que estão em regimento mais de pobreza, o que está que acontecendo ali? Então, tudo é, é o padrão mental, não só o desequilíbrio ah, que houve por conta da centralização financeira, que isso... Naturalmente, deveria ser uh, espalhado por conta da, da nossa alma já tão genuína que tá dentro de todos. As pessoas estão um pouquinho vivendo uma experiência diferente. Eles não falam que é errado, é só uma experiência, mas que naturalmente eles começam a ser tocados para começar esse, esse equilíbrio. Mas e é também um auxílio para ajudar essas pessoas a lembrar de quem elas são, e aí eles falam todos vocês. De uma certa forma, se esquecem dessa herança, né? que vocês pensam só no dinheiro. Né? E, na verdade, vocês são a, o próprio ouro divino, né? pulsando em todo o seu corpo. Onde vocês sinalizam, vocês teriam. Mas, como vocês não acreditam em vocês, não tem. Então, eles querem muito falar sobre isso. Mas eu vi que tinha. Acho que a Patrícia tinha chamado para falar, né, Patrícia? Sim, é rapidinho. Onde tá está, está indo. É porque eu estava assistindo agora a live da Beth e da Kiara, e assim, a hora que você começou a falar, eu falei, da oh, sincronicidade danada, porque eles estavam falando exatamente sobre o acreditar, né? E é interessante como todos os canais começam a falar a mesma linguagem para que a gente consiga, eu imagino, né, assimilar um pouco um pouco de cada, né? Então, isso foi foi bem bem interessante. E sobre ontem eu tenho que falar, né? Porque foi muito... Eu, eu já ouvi duas vezes a, a live de novo, porque eu acho que as poucas perguntas que foram feitas foram perguntas que abrangeu um, um número muito grande de dúvidas das pessoas, sabe? E eu acho que o Sananda realmente, assim, ele falou, gente, olha, estou descendo até vocês mesmos, para vocês verem que somos todos um. Né? Descer no sentido, assim, da gente sentir ele do lado, né? Irmãozão do lado, batendo um papo bem legal. Então, foi, foi show de bola ontem. E vamos para o que é, né? Pátio do céu, e essa energia que está circulando aí, <risos> o que, que ela disse para você? Ai, ela me diz assim, é, continua me falando muito sobre o acreditar, sobre a necessidade, para mim principalmente, porque eu ainda estou com muitas dúvidas, não muitas, já melhorou 80%, mas está tá, tá dizendo no acreditar, no acreditar no amor, de envolver com o amor e trabalhar no amor, mas o amor que a gente ainda não consegue entender. Talvez seja difícil para as pessoas, entenderem o que a gente, o que se fala, porque a gente tem a ideia de um amor muito humano e a gente não consegue alcançar, né? E no coração, eu mesma me pergunto muitas vezes, né? Às vezes eu acho que eu não amo como eu deveria. Daí eles falam, não, não é esse amor que você precisa entender, é um amor muito maior, né? E tô, tô nesse caminho. Que legal Estamos isso Estamos nesse falou. caminho. Você falou uma coisa muito importante, Paty. A gente se cobra por querer ter um amor maior. Mas eles já enxergam nós nesse amor, que está muito longe de qualquer tipo de julgamento, ideia, romantismo, é, ou, ou o status, né, que eu brinquei da fofurez. É. É. Não, não é isso. É, é, é um outro lugar então ele já existe né? e ele é um, um treino que começa consigo mesmo que você já você já tá recebendo e fazendo a leitura belíssima aí do seu despertar Estou pegando fogo aqui viu eu tô vendo fire <risos> <Catch Empire aí. risos> oi Lourdes tudo bem Oi oh, você descobriu que eu queria falar <risos> apareceu Marise, querida eu me sinto assim, parece que meu coração ele não tem amor como se ele fosse bloqueado uhum. por mais que eu tente uhum. e, e aí eu achei vocês eu sou aqui de Diretinho, Rio Grande do Sul e assim parece que tem um bloqueio muito grande na minha vida que eu não por mais que eu tente, parece que eu não sei amar. Lourdes, só fecha um pouquinho o olho. Tenta nesse momento não ver o bloqueio. Só esquece por um instante que o bloqueio existe. Só esquece. O que, é que você está sentindo agora, nesse momento? Continua de olho fechado, o meu cardíaco se expande. Uhum. Que mais uma leveza? Uhum. Que mais? É. Eu sei amar, sim. É. Você sabe quem tá aí do teu lado, colocando a mão no teu é. peito? Não sei, Maria. Não. Além dos seus mentores, duas pessoas que eu falei no começo daqui: o Sananda e a Mãe Maria. Como podes? acreditar, sendo que és a própria filha do amor. Comece a se dizer, filha, que a bem da verdade é que tu és o verdadeiro amor. Não percam mais tempo, filhos e filhas, se contando Estas histórias. Porque não há mais tempo a perder. É o crer em algo. Que não te sustenta mais. Porque tua alma. Chama por ti. Clama por ti. Para incendiar uma nova era que chega. Então guarde em teu coração esta verdade e não te confundas mais porque eu, Mãe Maria estarei sempre contigo e com todos vocês respira profundamente vai abrindo os olhos voltando hum tá tudo bem tudo bem gratidão amada você sabe amada eu olho para é você bem. eu só vejo amor mas... a gente insiste em histórias é... é como a mãe falou né tá na hora da gente parar de se contar e a gente tá aqui é isso que eles estão tentando dizer com as palavras mais simples possíveis vocês são um amor mesmo. Qualquer coisa diferente disso é... De novo, é mentira. <risos> que legal, né? <risos> coisa linda. É uma... Então, ó, quando eu vi a coisa do bloqueio, você fala, ah, então, o bloqueio, você é uma invenção minha, eu sou amor. Desculpa, eu sou amor. E de tanto você falar, é, você vai alinhar. Essa crença que diz, você deve ter ouvido muito, você tem um coração duro, não sei o quê, né? muitas cobranças. E não acredita nisso, é um pessoal que estava espelhando em você, te cobrando uma coisa que eles tinham que oferecer deles mesmos. Você é perfeita do jeito que é. E é muito importante você nessa somatória aí da conjuntura familiar que você vive. Não escuta as pessoas, escuta essa verdade. Que você é o um amor. E aí, nesse amor, a gente vai moldurando, é, reprogramando essas crenças aos poucos, tá? Conta com a gente de verdade. Viu, maravilhosa? Obrigada por isso. Foi lindo. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, foi muito lindo. Vamos, vamos inspirar aqui esse exercício da, da abundância que eu não faço a mínima ideia. Também tem as causas de abundância aqui que dá uma, umas mexidas, né? Esses seres que inventaram dinheiro, confundiram a nossa cabeça, é, eles falam que até para isso serve para o que aconteceu aqui. Essa essa dialética é, serve também para outros lugares. né? Cada crença que coloca a gente numa história que não é verdadeira. Mas eles estão setorizando cada ponto, né? primeiro crença por crença, que a gente não tende a generalizar, a gente separa, né, de um ponta em ponta, e aí agora o, o grande tabu, né? que na verdade não é o dinheiro, é se sentir abundante, se sentir esse amor, e aí o seu magnetismo abre e as coisas simplesmente acontecem, eu não sei se eu contei para vocês, na verdade, eu acho que eu contei numa sessão, antes da gente fazer a, o exercício que eles pediram para eu contar. É, quando eu era mais novinha, eu lembro que ali que começou o circuito de dar e receber, mas sem esperar. Eu, eu tava começando a namorar, tava saindo ainda com meu namorado, e aí, ah, para a praia e tal, e eu tinha feito uma, uma comida tão gostosa, um peixinho, sabe, um arrozinho e tal... Falei, puxa vida, eu, eu vou, vou congelar isso aqui. tá tão fresquinho, eu queria dar para alguém também, porque né, fiz um monte aqui, acho que eu estava com fome demais, eu fiz muito. Aí eu coloquei numa tapoé super bonitinha, peguei faca, peguei garfo, um guardanapo, e, e fui falar falei, ah, vou achar alguém na rua. Assim, saí rapidinho, olhei, aí tinha uma, uma moradora de rua, Aí ela era engraçada assim, ai, Bia! aquele jeitinho que ela, <risos> ela tava se divertindo. Você vai me dar uma comida, amigo? Eu falei, vou, vou te dar uma comida. Aí a gente sentou no muro assim. Quando ela olhou para o garfo, gente, ela começou a chorar. Eu falei, por que, que você tá chorando? Aí ela, porque você se preocupou em me dar um garfo para eu ter dignidade para comer? Aí eu já, ai, meu Deus do céu. Ela me arruma umas roupinhas também, eu falei, pode deixar, eu vou viajar agora, mas quando eu voltar eu vou... Ela falou, ah, eu fico por aqui, eu falei, tá bom. Aí quando eu entrei em casa, veio o mentor, ali foi o primeiro contato mais power, assim, em que eu entendi o que estava acontecendo, né? Antes eu não entendia muito bem, eu via, mas o mentor dela veio com tudo. Não era bem o mentor, era um dos dias né? Era um outro ele veio, ele me abraçou, assim, eu caí em casa, assim, caí, assim, meu joelho ficou mole, eu caí no chão, ele abraçou, obrigada, obrigada, obrigada por alimentar minha filha, obrigada, nossa, eu chorava, eu chorava, falei, meu Deus, Deus vai te recompensar, eu falei, mas eu nem penso nisso, eu já sou recompensada, só pelo fato de eu estar viva aqui, tá tudo certo, imagina, e fiz uma oração e fui para a praia, no outro dia, eu não contei essa história para vocês, não, né? Não, né? Só para não ficar repetitiva. Aí eu, a gente estava na praia ali e tem uma senhorinha que sempre vende empanada para a gente, aliás, diga-se de passagem, muito gostosa. Sempre quentinha, ela faz com tanto amor e andando naquele sol escaldante ali. E aí, ela, ai, eu tava toda feliz, ai, vendi tudo, a gente, yes, eu falei, hoje eu não vou querer, tá? A Fátima, ai, tudo bem. Tudo. Gente, ela foi, andou, andou, andou lá longe, e eu tava contando essa história para as minhas amigas, né, da, da moradora de rua, eu falei, ai, foi impactante, alguém me abraçou, e eu tava entrando nessa coisa, né, da espiritualidade. Aí ela parou lá longe e olhou para mim, bem de longe assim, ela não ouviu, tá, gente, a história, zero, eu tava longe. Ela voltou eu falei, e aí, o que, que foi, né? E ela, eu fiquei com vontade de te dar uma coisa. Eu falei, o quê? Aí ela, não, sabe o que, que é? Todas as empadas que eu faço, sempre fica uma menorzinha. E aí, eu fico, ou eu vendo para uma criança, ou às vezes eu como, que eu fiquei com muita vontade de te dar. Meu coração pediu para te dar, na hora que ela me deu, minhas amigas olhar. É a lei do dar e receber. Sem esperar nada em troca. Ninguém precisa de dinheiro. Ninguém precisa de dinheiro, cara. E eu falei, cara, que maravilhoso. Porque você não faz com a intenção do peso, da preocupação. Você faz no amor. E o amor solta. Ele solta uma fluidez sem... Porque no amor não tem não conseguir. O amor ele é a própria nutrição. Então eles estão pedindo para a gente refletir sobre isso em relação à, à escassez de tudo, de, de saúde ou é, problema no, no relacionamento, tudo... Sempre quando a gente insistir em ver a falta é porque a gente está caindo na história mentirosa. Mas desde que a gente comece a, a inverter, né? não, mas eu faço movimento e eu fluo, a coisa vai, gente, de uma maneira, assim, que é... Parece que você está multiplicando mesmo os pães, os peixes, os vinhos, é muito surreal. Como é que deu isso aqui? Ué, foi você quem fez dar. É porque a gente que dá o peso para a coisa que falta ou, ou aquilo que quer tanto. Né? Eu acho que vocês estão entendendo bem a dinâmica. Eu tenho muitos outros exemplos na, na minha própria vida que eu fiz sem intenção nenhuma e aquilo veio numa rajada. Só mais um para animar, que eu acho que isso eu não contei também. Teve um... Eu, eu, Entrei numa ONG, uma época, e hoje eu só ajudo financeiramente, mas eu quero voltar bem assídua com eles agora. Quero levar o Projeto Sananda lá para ajudar o pessoal a expandir a consciência, mas numa linguagem um pouco mais básica, né? Para ir construindo até eles chegarem, porque onde vocês estão, poucas pessoas estão, sabia? E aí eu estava nessa ONG eu falei, ah, vou dar tudo, vou doar tudo, porque me chocou ver aquelas pessoas na rua... E aí eu fui doando tanta roupa e meu marido, Marise, você vai ter que comprar tudo de novo, né? Eu falei, não, mas eu, eu tenho que doar, pra que tudo isso, não sei o quê. Eu lembro que eu acho que eu doei 10 calças, 12 blusas, 10 blusinhas, tudo de 10, assim. Aí chegou meu aniversário, dois dias depois, gente, eu ganhei 10 blusinhas, 12 calças. 12... Eu fiquei assim, meu marido olhou nossa como é que é isso você eu falei, Amor, é incrível é, eu não gente eu não esperava nada não queria nada só queria as pessoas ali no aniversário cantar que eu queria comer logo o bolo de doce de leite que, tava lá, que eu sou goleiro eu adoro então assim é, tem um outro lugar de nutrição que não é fora dentro só que a gente precisa sustentar se falar, é fácil falar, né, Marisa, as contas vencendo. Gente, eu, eu tive uma fase muito difícil, é, que uh, eu sempre acreditei, mesmo não podendo comer, comprava umas, umas sopinhas ali, sabe, uns, ah, uns legumes e tal, para render bem a sopa, fazer uma sopona, naquela bem pesada, com batata, e durava um tempão lá na geladeira, e eu vivia daquilo que era o que dava. Porque eu vivia de cacheteste como atriz na época, era eu ganhava 30 reais ali nos cachetestes, porque eu não pegava teste nem, era muito ruim. E, e aquilo nunca me abalou, eu, tá tudo certo, vou ficar mangrinha, eu curtia com aquilo e quando eu vi eu não tava mais em necessidade, porque eu nunca acreditei que aquilo era necessidade. Então, é, é muito do peso, da energia de peso. Tanto que em três meses eu estava fora daquela situação sem que eu percebesse, tá? Sem que eu percebesse. Assim, eu fazia tudo andando nos ônibus, fazendo as, as baldeações da vida, né? Troca de ônibus. E eu para lugares super longe, os testes longe, longe. E eu sempre... ali Sempre dava, inexplicavelmente, Nem que eu tinha que andar horas... Estava feliz. Então, é o nosso estado que muda a circunstância externa, tá? Então, eu vou... Alguém gostaria de falar alguma coisa antes da, da gente fazer o exercício? Oi, Marise. Oi, linda. É, eu estava ouvindo você falar, desde o início você falou das dores, e eu fiquei pensando, né coloquei no chat a pergunta, as dores no corpo têm uhum. a ver com isso também assim, dessas crenças, dessa dificuldade de liberar, uhum. enfim, tem, tem um passa por aí? Dentro do tem. Que está falando. tem, não não são todas, né? Mas a grande maioria, quando eu faço um raio-x aí energético, que isso também é novo para mim, eu gosto de ser honesta para vocês entenderem como tudo está fresquinho para todo mundo, é, eu vejo que o corpo tem muitas memórias, né? Mesmo, porque eu começa a enviar energia para uma pessoa ou outra, o corpo mostra o registro de dor, né, que que precisa ser significado. Então, é sempre uma memória presa. Então, é uma vivência que se teve, mas a alma ela fica eternizando aquele sentimento, né, no teu sistema geral. Então, até que você entenda que aquilo já passou e converse, fala, oh, tá tudo bem. Tinha uma moça que eu atendia, e ela sentia muita dor no peito. E aí eu abri o registro dela e vi que ela ela tomou uma né, uma facada no peito e ela estava com aquela sensação e sempre vivendo com muito medo. E a gente devagarinho foi conversando com essas memórias, não só espirituais, mas as armazenadas no corpo físico, e foi liberando, liberando, liberando. Hoje, quando ela está com medo, ela aciona aquele lugar. Mas porque é escolha, eu sei que são coisas traumáticas, é uma vivência, né? E é uma crença de como se aquilo fosse acontecer o tempo inteiro. Então você deixa aquela memória em sofrimento e o corpo todo ele fica enrijecido. Então tem, tem tudo é a crença a memória. Você tem você tem razão, Fernanda. Tudo é, né? Mas é como eu te falei: é, às vezes é alguma situação física mesmo que a pessoa tá vivendo. Por isso que eu falo: se tá com alguma questão. Vai também ao médico para dar uma olhadinha, né? se, principalmente se é na lombar ou na bacia, em lugares específicos, é importante a gente dar aquele cheque. Eu viro e mexo, vou fazer um cheque para ver. Fiquei carregando minha filha há mó tempão, a coluninha, tadinha, a coluna fala, ai, ai, me dá uma massagem, né? me dá uma fisioterapia, pelo amor de Deus. A gente tem que combinar esses dois, mas sim, tem origem central, nosso sistema nervoso, às vezes a gente tensiona uma memória, tensiona demais né os nossos nervos. Então, é, é tudo uma questão de começar a conversar, mas não ter medo é, de ver, encarar tudo isso, essas dores pelo corpo. né Às vezes a gente se sente surrada, né ah, e apanhei e tal, mas é tudo isso é, parte do ponto mesmo das crenças que te levam no lugar e aí você acaba... Que nem um exemplo rápido, eu dei um curso na da Medical, que foi o nível 1, que foi a primeira vez que eu tinha feito esse nível com eles. E, e aconteceu uma coisa, gente, foi lindo, foi incrível. Assim. Só que eu tinha uma memória que, em outra encarnação, isso eu não sabia, eu descobri por causa da Medical, em outra encarnação que eu fazia transporte, porque antigamente a gente ia lá, pegava o espipé, você vai para lá, vou te levar para lá. Então eu carregava, né? O burrinho de carga, lev ficava levando. E lá, nesse curso, eu senti um monte de gente passando pelo meu corpo. Nossa, aí parecia que eu tinha apanhado. Assim, nossa. Eu falei, nossa, mas tem que ser assim, pelo amor de Deus. E aí, depois, eu até con conversei com a Sabine, da médica, eu falei, peraí, deixa eu ver isso aqui. Aí eu fui ver, não é que era, era mesmo. Eu era uma transportadora, eu, eu fazia transporte, e aí eu falei, ó... Oh, a gente não precisa mais carregar ninguém, isso é um método muito antigo, a gente pode encaminhar para a luz. Eu falei, ficou tudo bem, eu nunca mais fiquei, nunca mais encaminhei um monte de gente, nunca mais fiquei surrada, assim, Que eu fiquei igual, né? eu, é que eu sinto, você, é, das dores que vêm, vão, o incômodo, concentrado em um lugar, eu vejo a energia apertando, eu ficava assim e levava dias para recuperar, e depois não mais. Então, tudo tem a ver com essas crenças que a gente vai olhando, manias, hábitos. A gente vai olhando um a um, pacientemente, brincando, para se tirar desse lugar. Tá bom, Fê? É. Respondi? Sim, respondeu. Obrigada. Linda. Vamos fazer o um exercício agora, finalmente? É. Ô, ô Marta, você me escuta? Oh! É linda. Oh, tudo bem amor, tudo ótimo Ai, que você? coisa boa estar aqui com vocês, meu bem, a pergunta é a seguinte, eu estou fazendo né, do, com a Beth da Prosperidade, te acompanho, mas a minha pergunta é, eu estou sabendo de tudo que está acontecendo, né e tal das crenças, mas e quando que tem uma pessoa do teu lado, que hum. tu ama, é maravilhoso e tudo mais, a pessoa não acredita, porque até inclusive hoje, porque assim a gente está passando por um momentos difíceis, o mundo todo tá, né? O Brasil, né? Inclusive a gente, né? Hoje chegou uma amiga minha e aí ela fica achando da vida, né? Da gente, Isso passa, né? Eu disse, tudo vai passar. Daí ele olhou para mim, para ela e para mim assim, é sair com essas crenças dela. Se fosse assim, eu já estava rico. Porque não sei o que, que sabe? Gente. E aí eu eu disse, meu Deus, hoje tem Samanda, eu vou perguntar. O que fazer? Boa <risos> pergunta, é muito boa a pergunta, porque eu acho que toda uma grande maioria da mulherada está passando isso, né? Ou os homens em casa, com algumas é. mulheres com a mente, mas. O né? é, que acontece? A gente começa, Rosalete, a, a entender o lugar onde ele está, né? Se você respeita e entende, ele não. Ele não atravessa mais e você também não tenta atravessar a crença e aí a gente trabalha igual a lei universal do, do, do livre arbítrio, né? Eu, você está aí, eu estou aqui, mas a gente pode estar tá juntinho, tá tudo certo. Ele ter que acreditar, ele não, ele não precisa, porque não é o tempo dele. É, é igual a gente tá falando essas pessoas e nós também até pouco tempo éramos assim e ainda tem um monte de coisa que a gente vai descobrir. A gente se apoia a coisas que não a elementos que não são nossos. E se você tirar de uma vez tudo, eles vão achar que estão enlouquecendo. Talvez eles nem tenham ainda essa estrutura de tirar tudo. É a mesma coisa você tirar a casa da pessoa e falar assim, a sua casa é o teu corpo, relaxa. Eles não vão entender. É muito para a cabeça ainda, mas eles têm abertura lá dentro, eles vão lembrar logo mais mas a gente pode trabalhar eventualmente todo tipo de, de incômodo que isso possa gerar e ajudar a ativar nossa validação nesse processo porque não olha te juro não tenho que fazer a única coisa que dá para fazer é você escolher não se incomodar mais em ninguém a sua volta acreditar nesse novo mundo que você tá sentindo e está construindo aí dentro porque para mim hoje, Rosa, é muito óbvio que se eu mudo meu pensamento, as minhas as minhas ações, toda a minha sociedade vai mudar. Só que as pessoas, elas preferem acreditar num sistema falido, porque é a única realidade que eles enxergam, eles estão acostumados a ficar com as mãos atadas e só a reclamar. Hoje a mentoria falou assim para mim: "Chega de blá blá blá, chega de só falar bonito, vamos colocar a mão na massa". Eu falei: "Vamos isso mesmo. vamos fazer acontecer, vai para as escolas, vai levar expansão, vocês precisam começar a trabalhar para a gente mudar, colocar uma sementinha, é todo dia do que ficar pensando bobagem, pensando em problema, pensando em ter validação, pensando em o um mundo acreditar em você, não precisa, vocês vão ser levados aonde? As pessoas vão saber ouvir Eu Falei, nossa, adorei, vou, vou começar, eles já começaram, mas faz mais, eles estão pedindo muito disso, para a gente não tentar... É, converter quem não escolheu, é, converter que eu digo, não de converter de igreja, nada disso, mas de, de trazer uma amplitude ali, não, falar eu o ah, tempo, porque eu tava ali até o outro, então relaxa, vou tentar para outro lugar, e aí ele vai entender, porque ó, a influência sempre vai, a influência sempre bate, imagina, é o teu parceiro, né? Ele, ele mora com vocês, vocês. vocês se amam, mas vocês trocam DNA o tempo inteiro. Então a evolução dele é inevitável. Eu tenho certeza disso. Então você e, não precisa e, se preocupar. ele ele me dá a maior força, sabe, para tudo. Inclusive agora é. eu queria entrar a internet não estava funcionando e ele fica me ajudando. Só que aí Entendi. quando está perto de outras pessoas, aí ele Desvalida. Sai, ele tá assim. é. É, eu que nem agora, eu tô há um mês. Novidade, estou um mês sem comer carne. Olha, parabéns! Aí... <risos> e ele? Aí ele assim, e aí ele disse assim, no início, quando começou, porque começou, o meu corpo não quis mais. É. Eu comecei a sentir náuseas, enjoou e sou maravilhosamente bem, né? E eu passei pelo meu teste de fogo, meninas, porque aqui no sul, né, é bastante churrasco. E aí ele fez o um encontro dos irmãos, né? E aí era churrasco no sábado de meio-dia, churrasco no sábado de noite e eu não comi, e aí ele me entende, é isso que eu penso, Entendi. se está só nós, que nem agora, nós estamos em casa, está perfeito, agora quando chega ao público, ele diz assim, lá vem ela com essas gracinhas, de não comer carne, mas Rosa, mas você sabe o que, que é isso, que legal, que você falou, é, no teu ambiente, né? vocês dois, ele não tem a influência da consciência coletiva. Quando a gente tem um aglomerado, eu já percebi isso no meu marido muito. Quando tem alguém parece que quer parece que abraça aquela consciência coletiva e esquece sim, sim. da construção, deixa aquela personalidade de antes e aí se perde para poder agradar e ser agradado. E é isso muito que acontece. Bom, bom. Mas você vê que tem ainda respeito, mas vem o bronquinho ali, né? É, porque você é, quer Lá, lá, cala tua boca, rapaz, me deixa aqui que eu vou me impor. Mas que linda você, é isso. Tá? Cada um na sua, sempre com respeito, vocês se amam, mas o, o drive dele não te atrapalha, desde que você não. passe a não se incomodar mais. Tá? E eles, naturalmente, vão, vão ativando essa, essa abundância, esse lugar melhor. Ninguém aguenta ficar muito tempo num sofrimento tão endurecido quanto essa realidade mostra pra gente. Então, não há o que fazer, minha irmã, a não ser amar, tá respeitar e, e cortar qualquer tipo de incômodo, tá bom? Tá bom, obrigada. <risos> Imagina, meu amor. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Só. Eu quero agradecer. Essa força maravilhosa que tá aqui, conectando todos nós, eu tô sentindo uma, uma concentração energética bem nos nossos corações, comecem a sentir, e percebam que sai uma luz, começa a sair uma luz e eu também uma luz bem forte para fora dourar e essa luz começa a banhar todo o corpo de vocês só que bem nos pés de vocês alguma coisa está chamando por nós e eu vou deixar a energia fluir vocês podem usar a sua imaginação Deixe a terra te chamar. Deixe o amor deste planeta terra te chamar. Deixe esta terra fértil te chamar. Sem medos. Apenas perceba que a sua mente consegue sentir a umidade e a desta terra e tantas formas de ser mais endurecida, mais macia e aquele cheiro agradável. Sintam que a todas as cores, soltando um raio luminoso, e nós vamos nos misturando estes raios, esmeralda, ametista, rubina, um quartzo rosa. E vejam que tem muitos, quanto mais a gente desce, é como se a gente adentrasse a uma mistura de um reino cheio de cristais, como se fosse um mundo encantado. Ele existe e está bem embaixo dos nossos pés. E percebam que estes cristais começam a enviar energia para todo o nosso corpo físico, enquanto a nossa mente brinca de navegar entre este reino cristalino. E vejam que mais abaixo nós encontramos peças de ouro tão reluzentes, Que as nossas consciências simplesmente se conectam através do coração. Nesta fonte infinita de recursos que vivem dentro de nós. Então respirem profundamente estas energias. Respirem. Deixando entrar esta verdade. Deixando entrar esta abundância. E vejam que a Terra chama para mais. E uma força inunda vocês de certeza. Então, ultrapassando o tesouro, vocês chegam no núcleo central da Terra. Na consciência viva deste planeta. Esperando todos nós, para que nós nos lembremos da nossa verdadeira abundância. Então, comecem a se ver adentrando este núcleo central, como se fosse um sol, que acolhe, e nós somos banhados e banhadas. Desta ativação, uma segunda ativação de lembrança de quem nós somos. E uma força energética ecoa deste centro, dizendo... Jamais nada faltou a vocês. Foram vocês quem criaram a falta. vejam e se digam todos os dias sobre o que está acontecendo aqui, para que a sua mente o seu corpo se lembre deste registro, que na verdade eles já têm este registro, mas vocês ainda comandavam as crenças, mas hoje se lembrem desta verdadeira realidade. e vai respirando profundamente trazendo, subindo, subindo passando pela terra macia ah, até germinar nesta verdade novamente através dos seus pés ah, trazendo esta verdade magnética da tua verdadeira abundância eu sou a abundância universal. Eu tenho tudo o que preciso, porque sou filho e filha da Fonte Criadora. Eu crio todas as circunstâncias e crio apenas estar conectada, conectado nesta verdade na abundância. Eu sou a abundância. Eu sou a abundância. Eu sou abundância. Respire profundamente, bem alongado. Segure um pouco. E solte. Aterrando esta verdade, trazendo a sua consciência de volta e abrindo os olhos. Compartilhar rapidinho antes da gente concluir, nossa Marise, querida, muito, muito obrigada. Eu que eu Foi começo. realmente muita conexão dessa verdade. Eu senti realmente muito obrigada. Agradeço a todos vocês. Eu, eu tenho agora um encontro que eu tinha te falado. É. Foi bom que eu consegui ficar até o finalzinho. Não, a gente está muito... acabando também, é, obrigada. Eu Sandra. agradeço, sim, com todo o meu coração. Eu me sinto realmente conectada com cada coração aqui, Fico com todos que vão assistir, de verdade. E. Sem palavras para te agradecer também. Eu que agradeço, eu agradeço, agradeço, agradeço todos vocês. Ó. Um beijo no coração de cada um de vocês, gente. Precisando, entre em contato comigo, com a um com o outro. Eu vou ver se eu faço um grupo. Finalmente eu vou fazer, não tem jeito, é melhor, fica mais fácil para todo mundo. Qualquer dúvida, trocar experiência. Aí assim que eu subir esse vídeo amanhã eu já coloco o link do, do WhatsApp, tá bom? Que aí a gente ninguém erra mais nada lá. Um beijo no coração, fiquem com Deus, vocês são demais, gente. Obrigada mesmo por essa força que a gente está se dando aqui para sempre expandir cada vez mais. Ó.